Olá, seja bem-vindo à primeira live aqui da nossa comunidade. Eu vou falar sobre diferentes formas de ganhar renda extra, mas primeiramente vamos começar essa live com uma oração. Eu estou definindo aqui algumas orações que vamos fazer diariamente antes de eu passar a parte do conteúdo, a parte da prática, porque se tratando de dinheiro, já vi diferentes tipos de desentendimentos às vezes, né? É, sócios que às vezes se desentendem um com os outros, né? É, tipo cunhados que brigam entre si, negócios que acabam é, indo para caminhos ruins devido a essa questão de uma, de uma questão do dinheiro. Então vamos lá, vamos fazer uma oração aqui rapidinho e eu vou passar um pouquinho é, sobre essa primeira forma de como a gente começar a criar... É, renda extra, então seja bem-vindo aí Gabriel, seja bem-vindo aí Rodrigo, tá bom? Então vamos lá, essa minha rotina aqui, para vocês também aprenderem um pouco sobre ela, tá? Eu habito no abrigo do Altíssimo e descanso na sombra do Todo-Poderoso Pai, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio Você me livra de planos maldosos de venenos mortais Você me cobre com suas asas e em Ti encontro refúgio Sua fidelidade é meu escudo e proteção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 Conhecer pelo meu nome Toda honra e glória sejam dadas a ti Deus do céu, me dê força Jesus Cristo me deu o poder do bem Me deu coragem para essa luta eu vencer Sem morrer, sem alouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer Essa batalha eu vou vencer Bendito és tu, rei do universo Que restaurou a minha alma Que da minha boca saiam palavras de sabedoria Que possam edificar e transformar a vida De todas as pessoas que assistem a essa live. Pai, fale através de mim e para você que ficou até agora, né, meus parabéns. Isso fiz isso até de propósito para filtrar as pessoas que eu quero que façam parte dessa live. É né, porque se tratando de dinheiro, como muitas vezes é, existem um, uma ganância, né? eu não quero atrair para cá pessoas gananciosas. Né? Eu quero filtrar e atrair para cá pessoas que estão interessadas de fato em aprender como criar renda extra, mas de uma maneira saudável, tá bom? Então Todos os dias vou fazer essa oração antes de começar. Muitas pessoas vão sair antes, né? Mas as pessoas que ficarem, com certeza, vão é, aproveitar aí bastante, tá bom? Então, obrigado, Rodrigo. Então, vamos lá já ao conteúdo prático agora, né? Com relação a como funciona a renda extra na internet em si, né? É, a internet, ela é muito focada em alcance, em algoritmo, em pixel, né? Em inteligência artificial que faça com que... É, uma mensagem chega a um banco de dados de pessoas dentro de uma rede social. Então, se tratando de Facebook, Instagram, TikTok, né, outras redes, essa, é, a, a rede meio que se autoprotege. Então, conforme nós vamos criando conteúdo, essa live, por exemplo, ela não é entregue de, diretamente para todo banco de dados. O banco de dados somos nós, somos todas as pessoas que estamos dentro da plataforma. Ela é entregue principalmente por uma pequena parte de pessoas, depois para outra, depois para outra e assim vai crescendo, tá bom? Então, o, o algoritmo, o pixel né, de uma conta nova é como se fosse um bebê recém-nascido. Né? Eu tenho uma filha de dois anos e quando ela nasceu ela não sabia nem dormir, nem andar, nem escovar os dentes, nem nada. Hoje ela está com dois anos e meio e está aprendendo bastante coisas. Então nesse universo né, de algoritmo, de inteligência artificial, de pixel, existem dois tipos de possibilidades. Tá? A primeira possibilidade é que assim, o, o pixel, né, o, o algoritmo, ele vai aprender muito rápido e ele vai pegar esses públicos pequenos e vai entregar para um público cada vez maior de uma forma muito rápida. E existem outros casos que esse pixel, esse algoritmo, ele vai aprender de uma forma muito lenta, muito lenta. Se eu tivesse que comparar, eu compararia com dois tipos de bebês, né? Um bebê, às vezes, ele aprende a andar com um ano, o outro, às vezes, aprende a andar com um ano e meio, um bebê aprende, às vezes, a falar com dez meses, né? o outro com dois anos, outros bebês aprendem a falar com quatro anos, então isso varia muito, né? E, às vezes, quando a gente começa um projeto online, a gente já quer que esse projeto bombe de cara, né? Ele bombe de cara, tipo, caramba, pô, tô fazendo aqui, não tá dando certo, tipo, não tá entregando, meu conteúdo não tá indo pra ninguém e tal. É isso porque o, o, a, o algoritmo da sua conta, o seu pixel, ainda tá aprendendo para poder entregar essa mensagem para um banco de dados maior. E cada conta, cada algoritmo, cada pixel, né, eles... Funcionam como diferentes bebês, né? Então não tem como dizer, tipo, ah, que um bebê vai falar de uma forma fixa quando fizer, ou andar de forma fixa quando fizer seis meses de idade. Não. Cada um tem um tempo diferente, né? Pra mim, por exemplo, foi uma surpresa quando minha filha começou a falar, né? Eu tenho outros amigos que são pais também, que a gente às vezes compara e isso acontece em tempos diferentes. Então na internet também acontece dessa forma. Acontece em tempos diferentes, né? É uma coisa que você pode fazer para talvez acelerar isso né? talvez seja pegar o mesmo projeto colocar até nomes diferentes, ou tipo perfil 1, perfil 12 e tal e testar com duas, três contas diferentes testar com tipo, é, dois, três pixels diferentes porque aí você vai conseguir comparar qual das contas vai dar certo mais rápido porque ah, tecnicamente, até investindo em tráfego pago Existe essa diferença, né? Às vezes, uma conta de anúncios com o mesmo tipo de, de texto, o mesmo tipo de imagem, ele vai muito bem, né? tem um resultado muito bom, e às vezes uma outra conta com o mesmo tipo de texto e imagem não vai tão bem assim, né? Então, existe essa diferença de contas, de algoritmos, de pixels e tudo mais. É importante você entender isso, por quê? Você, para você não desanimar, para você não pensar assim, caramba, pô, eu tô aqui fazendo meu projeto tal, não tá dando certo... Estou fazendo meu projeto direto, a gente tem essa expectativa muito rápida, né, porque até às vezes algum influencer fala, ah, peguei, minha conta deu certo, peguei, fiz isso e tal, né, foi rápido, mas assim, a única forma de você é, saber se vai ser rápido ou não, é se você fizer um teste A-B, né, você pegar duas contas suas e ir testando, né, e vendo qual aí que vai decolar mais rápido. Eu conheço até um caso de uma pessoa é, que trabalha com dropshipping, e ela estava usando o TikTok para divulgar os produtos, né? E aí, o que, que ela fazia? Ela pegava um vídeo, né? postava na conta do TikTok. Se em 48 horas o vídeo não desse tração, ela ia, excluía a conta, pegava o mesmo vídeo, criava outra conta e postava em outra conta. E aí, e fazia a mesma coisa. Se não desse tração, excluía a conta, criava uma nova conta né? e assim por diante. Então... E, e em uma conta, às vezes, funcionava, em uma conta, às vezes, tipo, pegava a tração muito rápida, né? Aí TikTok reviveu o drop. Verdade, né? Em, em uma, uma conta, funciona, em outra, não. Então, assim, às vezes, o que falta pra gente, né? É essa resiliência de testar, de fazer esse teste a com contas diferentes, né? Porque, assim, às vezes, a gente pensa em assim, esse perfil, por exemplo, a Comunidade Renda Extra, né? Às vezes, a gente se apega ao tanto de esforço que a gente já dedicou a uma conta, né? Por exemplo, essa conta que eu já tenho há muito tempo. E aí, é, eu fiquei pensando, poxa, eu vou começar um novo projeto, não vou começar do zero, vou usar essa conta aqui. Ou seja, eu sei que eu tô apegado a essa conta, porque é uma que eu já tenho há bastante tempo, já tenho o um número de seguidores e tal, né? Enfim, meus amigos também estão aqui. Então, assim, para mim foi mais fácil começar com essa. Mas pode ser que eu fique aqui nessa conta durante um mês, dois meses, três meses, não dê resultado, e que se eu tiver fazendo um teste paralelo em uma outra conta, talvez vá mais rápido. Então, assim, quando a gente começa a começar um projeto online, a gente tam também tem que ter, é, tratar realmente as contas como se fossem bebês, né? Tipo, cada bebê tem um tempo diferente de andar, de correr, de falar, e nenhum bebê vai falar exatamente igual. Nem mesmo na mesma família. Às vezes, na mesma família nascem dois, três, quatro, cinco irmãos, e cada um é, se desenvolve de uma forma diferente. Então... Para os projetos online, existe essa questão, tá? Então, o que é que para o pro seu projeto online dar certo, né? Primeiro, resiliência, é você saber que, assim, é, o algoritmo, ele, ele, ele favorece quem é resiliente. Então, uma coisa que eu vejo muito, eu também tenho uma conta no YouTube, né, lá que está monetizada, que eu tenho que alimentar ela, enfim, mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? Que em muitos canais, né, muitas plataformas, às vezes o algoritmo ele usa o primeiro ano inteiro para ver se a pessoa é resiliente, né? E o segundo ano para ajudar de fato o projeto daquela pessoa a crescer. Você pode ver aí, tipo, muitos canais, a menor, a menor parte as pessoas que começam, né? Que começam e já começam com o projeto dando certo, tá bom? Então, essa primeira dica de hoje, rápida, focada nisso para não tomar seu tempo, é se você for. Realmente, dedicar o seu tempo para um projeto, né? coloque em mente isso, tenha em mente isso. Tipo, as contas, é, qualquer conta que você criar, seja essa, com o seu nome, com o nome de um projeto, no YouTube, no Instagram, né, no TikTok e tal, é, vai passar por esse processo de bebê, de aprendizado. Hoje, porque o TikTok está melhor que as outras, né? e as outras contas estão tendo que se readequar a essa realidade. Porque a trava do TikTok está é, menor. Ou seja, o TikTok ele, ele consegue, ele pega o seguinte, ah, minha base, sei lá, tem um milhão de usuários, eu vou mostrar esse vídeo aqui para 10 mil. Então o TikTok está com, com essa margem de teste de base mais tranquila do que outras plataformas. Por exemplo, às vezes no YouTube as pessoas postam um vídeo, uma pessoa vê, zero pessoas veem e tal. Por quê? Porque as plataformas elas não sentem confiança ainda para entregar um conteúdo. Então você precisa partir desse princípio, tá? Mesmo que o seu conteúdo, mesmo que as coisas que você faça sejam, sejam muito boas, e até mesmo investindo dinheiro, tá? Mesmo, ah, tô investindo dinheiro aqui em tráfego pago e tal, pô, não tô tendo vendas e tal, por quê? Porque o seu pixel, ele vai precisar aquecer, né? O que chamam de aquecimento é, é aprender. O pixel é igual um bebê, ele vai precisar aprender a, a entender ali a, a, o que os pais falam, né? Pra aprender a falar papai, mamãe, para poder aprender a andar e tal. Então, assim... Se você hoje tem o seu projeto online né, e você tá com urgência, está com pressa. Daniel, eu não tenho a paciência de esperar um ano. Eu não tenho a paciência de esperar dois anos para ver um projeto dar certo. Eu tô, eu tô na urgência, irmão. Preciso de dinheiro para ontem. Então, assim, a dica que eu posso te dar é... Pega seu mesmo projeto e teste em várias contas. Em várias contas diferentes. Coloca vários nomes diferentes. Vai te dar mais trabalho? Vai. Vai sim. Porém, uma dessas contas vai bombar rápido. E quando uma dessas contas bombar rápido, você foca só nela, entendeu? Então, essa dica que eu, vou te, que eu vou te dar nesse vídeo rápido, tá? Depois eu volto com mais outra dica prática. Eu vou mostrar minha tela aqui, a gente pode fazer coisas juntos também. E uma dica também que eu te dou, é, principalmente de YouTube, né? Se você vai é, ter uma conta, uma conta é, principal, cria contas auxiliares para ajudar... Que, com que a sua conta principal tenha um algoritmo aquecido mais rápido. E o que, que você vai fazer com essas contas auxiliares? Você vai usar para curtir seus próprios vídeos, para comentar ah, na sua própria conta, entendeu? Pô, boa, obrigado, cara. Obrigado, Roger. Então faz isso, tipo, não foca em uma conta só, não. Cria várias contas, várias contas, uma delas vai bombar, entendeu? E aí é, não, não, não fica pegado a conta em si. Você pode criar arroba 1, um, arroba 2, arroba 3, arroba 4, arroba 5, uma delas vai para frente, eu tenho certeza absoluta disso. E, e assim, vamos comparar realmente os pixels e os algoritmos como bebês, né? como pessoas, cada um tem um tempo de desenvolvimento diferente, só que no final das contas todos se desenvolvem, todos vão chegar um tempo que, que, que vai dar certo, só que para alguns realmente vai ser um ano, dois anos, né? algumas contas vão demorar mais. Porém, se a gente está com essa urgência, não espera. Tipo, cria em várias né e aí até uma vai vai bombar, uma vai para frente. E aí é... vamos juntos, tá bom? Então essa foi a live de hoje, bem rapidinho. Agora eu vou focar aqui em outras demandas também. Eu prometo que essas lives também não vão ser muito demoradas para não tomar nem o meu tempo, nem o tempo de vocês. Só que as dicas que vão vir aqui, né? elas vão ser essas dicas práticas que vão dar resultado para você e para mim também. Alguns projetos eu vou colocar online aqui, vou fazer em tempo real, e os projetos que forem dando certo para mim em tempo real, vocês vão poder copiar também para vocês, tá bom? Então, obrigado aí pela live de hoje, e vamos juntos. Um grande abraço, tchau, tchau!